Relaxe cada músculo do seu corpo. Enquanto respira, calma e profundamente. Perceba Mãe Maria à sua frente, te enviando todo o seu amor e carinho. Inspire amor e expire todo e qualquer sentimento. Que está te incomodando. Inspire paz e expire o que te incomoda. Inspire alegria e expire tudo que já não te serve mais. Quanto mais se esvaziar, dos sentimentos e pensamentos mal qualificados, mais espaço sobra entre suas células para poder receber o amor, a paz e a alegria e poder vibrar e expandir essas frequências de luz. Ative o seu canal espiritual levando todos esses sentimentos e pensamentos mal qualificados para o centro de Gaia, para serem transmutadas. Agora, perceba que Mãe Gaia te presenteia com uma energia revigorante que sobe até você, ativando... E girando os chakras: estrela da Terra, o chakra básico, o chakra sacral, o chakra do plexo solar, o chakra do coração, o chakra laríngeo, o chakra do terceiro olho o Chakra da Coroa, o Chakra Estrela da Alma e continua subindo, subindo, subindo até o Sol Central, que te envia essa energia potencializada até chegar no seu coração. A partir do seu coração, essa energia vibra, vibra e expande para todo o seu corpo. Por fim, expanda essa energia para todo o planeta que está à sua frente. Perceba que Mãe Maria também Está dirigindo todo o seu amor, através do seu coração, para todo o planeta Namastê